Olá, esta semana trazemos mais uma edição 74. Começamos com uma entrevista a Luísa Buarque da Holanda, um investigadora especializada em estudos feministas, crítica literária, ensaiista e escritora. Numa entrevista conduzida por mim, Luísa Buarque da Holanda explica como a demonização dos estudos feministas se gerou e se intensificou no Brasil nas últimas quatro décadas com o avanço da extrema-direita. Elisa uh, não deixa de revelar a importância dos movimentos estudantis e dos movimentos de contracultura que se criaram nas margens e que contribuíram para o desenvolvimento do feminismo contemporâneo no Brasil. Marcados os 70 anos do massacre de Pá de Pá, que aconteceu a 3 de fevereiro de 1953, publicamos dois ensaios que se debruçam sobre esse efeméride. Já nas crónicas, contamos com Paula Cardoso, como é hábito, e com a regular contribuição dos ladrões de bicicletas, que nesta semana chega-nos pelas mãos de Nuno Serra. Obrigada, boas leituras e um bom fim de semana.